E aí, gente verde, aí, gente profunda, hoje a estrela do nosso vídeo é a carqueja. E você vai descobrir já já o que ela vai fazer. É só ficar comigo aqui, tá bom? Solta a vinheta, pessoal! A carqueja é classificada como uma planta pura dentro da ficha energética. Na ficha energética, nós temos quatro classes de vegetais. Nós temos os puros, os físicos, os niveladores e os condutores. E a carqueja é uma planta pura, ou seja, uma planta que atua diretamente em um determinado chakra e faz seu trabalho lá, o trabalho que precisa ser feito para recuperar a energia daquele lugar. Muito bem, a carqueja atua no quarto chakra, bem na região do coração. E é justamente aí que ela atua, né, trazendo benefícios para o coração. Mas não o coração, aquele que a gente fala, né, o coração do romance, o coração que ficou machucado quando alguém te magoou. Não, é o coração físico, aquele que pulsa, que bate, o tum-tum, tum-tum, certo? É o campo de consciência do coração, a energia do coração que é tratada com a carqueja. Muito bem, o que, que acontece uh, quando a gente não cuida da energia do nosso coração? a gente começa a desenvolver um senso mais materialista, menos amoroso. A gente consegue ficar mais racional quando a gente está assim e, e fica menos emocional. A gente não consegue expressar o que está sentindo. A gente pode desenvolver infarto, taquicardia, angina e outros problemas vinculados ao coração quando a energia dele está desequilibrada. O coração, além de ser um órgão vital né, e um centro importante no nosso organismo, ele também é responsável pelo nosso campo de consciência, pela nossa sabedoria e também ele guarda informações dos registros acásicos, né? Que eu já falei num outro vídeo sobre isso. Então o coração, ele além né, de ter todas essas informações, guardar tudo isso que a gente precisa para viver bem e feliz, ele é uma ponte que estabelece a união entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, ele fica bem no meio do nosso ser, né, e abaixo nós temos três chakras inferiores e acima do coração, três chakras superiores. O coração ele consegue unir né, esses chakras inferiores com os superiores, formando uma ponte. Então, o chakra do coração, o chakra cardíaco ou anahata, ele não é nem muito físico, nem muito espiritual. Ele é uma mistura dos dois porque ele é o nosso ponto de equilíbrio de energia. Então, além de ser um órgão vital, que pulsa, que bate durante toda a nossa vida, né, que, faz todo o bombeamento do sangue, a todas as extremidades do corpo e é super importante, né? enfim, é vital, como eu já falei, ele tem essa energia também do campo de consciência. Porque com a mente, a gente tem a consciência material e com o coração, nós temos uma consciência emocional. Então, a consciência do sentir, ela vibra aqui e a consciência do pensar, ela vibra aqui no centro da testa é importante a gente diferenciar isso. Uh, muito bem, então, a fita energética ela pode ajudar nesses desequilíbrios do coração. Né? Então, quando a gente tá numa fase onde a gente perdeu alguém que a gente ama, onde nós estamos com as emoções inferiores aflorando né, o tempo inteiro, quando você está se sentindo meio autoritário ou indo para o lado do materialismo excessivo, uh, apego, né? sentindo apegado às coisas, não conseguindo deixar ir e se desapegar. Quando você estiver passando por tudo isso, você pode utilizar, então, a carqueja ao seu favor, ok? Então, dentro da fitoenergética, né, ela tem a classificação como pura do quarto chakra e o nome científico da carqueja, até para você procurar por aí, é Bacares Trimera. Vou pedir para o pessoal colocar aí na tela, Bacaris. Trimera, tá? É o nome da carqueja e olha o que ela faz, ela atua contra doenças do coração, ela traz tolerância, limpa o sentimento de solidão, atua contra o sentimento de possessividade, o egocentrismo e o narcisismo e em casos de câncer de pulmão e esôfago, úlcera e gastrite, ela eleva a imunidade energética de quem está passando por esse câncer, né? Então, como que você vai usar? Você pode usar o chá de carqueja, tá, bebendo duas xícaras por dia durante sete dias com intervalo mínimo de quatro horas entre essas xícaras. Não dá para deixar pronto, não pode pôr na geladeira. Você tem que preparar o chazinho cada vez que você for tomar. Então, duas vezes por dia durante sete dias, tá? Exatamente como eu estou falando aqui nas instruções. É preciso aquecer no fogo, não dá para usar aquecedores aquecedores elétricos, chaleiras elétricas. Precisa esquentar a água no fogo, ok? Mistura um pouquinho de carqueja, bem pouquinho mesmo, uma pitada para preparar uma xícara. Você vai usar isso aqui, essa quantidade que tá aqui na minha mão. Tô conseguindo pegar, Nath? Pode colocar na palma da mão. Não, coloquei aqui no coisinha, ah. ó. Ó, porque daí dá para o pessoal ver que é pouco mesmo. Nada de uma colher de sopa, uma colher de chá, não. É uma pequena pitada, uma pequena quantidade, você vai colocar na xícara de água quente. Se você não puder esquentar a água no fogo, você vai uh, fazer com água fria. É melhor você fazer com água fria do que usar aquecedor elétrico. Aí você coa, faz uma oração sobre essa xícara. Então, por exemplo, fiz meu chá, Coei, o chá tá aqui. Eu vou fazer, eu vou impor as minhas mãos e vou fazer uma oração. Vou aplicar reiki, um passe magnético. Vou cantar uma música lá da minha igreja. Vou rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Não importa o que, desde que esse ritual conecte você com uma energia superior, com a sua fé, com aquilo que você acredita. Ok? Essa técnica nós conhecemos como Iniciação do Verde e Prata. O verde refere-se a um facho de luz luminoso que está associado à energia do amor. O prata está associado à energia da sabedoria. Esses dois fachos de luz, verde e prata, precisam ser ativados mentalmente ou apenas imaginando no composto, no chá, no spray ou até mesmo na salada de vegetais que você estiver preparando. É simples assim. Imagine que do seu coração sai um facho de luz verde e esse facho de luz que sai do seu coração encontra o seu copo de chá e imagine que simultaneamente sai da sua testa um facho de luz prata que sai da sua testa e é dirigido ao mesmo ponto onde já está o facho de luz verde. Agora, concentre a sua visualização imaginando que o verde e o prata pulsam verde, prata, verde, prata, verde, prata. Quando você imaginar, sentir ou acreditar que o verde e o prato estiverem pulsando quase que automaticamente, sinta a gratidão no seu coração. Agradeça o processo e tenha certeza que o poder curativo das ervas foram ativados. Então faz uma oração, aí você bebe. E você vai beber duas vezes por dia. Então esse chá ajuda a aumentar a imunidade energética do campo de energia do coração. Beleza? E... Se você quiser saber mais sobre as outras plantas, porque aqui eu falei da carqueja, só que no livro da fitoenergética tem mais 117 plantas. São 118 no total. Então, se você quiser saber mais sobre a energia das plantas e tudo que elas podem fazer por você, é só você clicar no link da descrição e adquirir seu livro. Esse é o livro comemorativo de quando a fitoenergética fez 15 anos. Ele é lindo, ele é ilustrado. Ele tem muitas imagens legais e tem a descrição detalhada do que cada planta faz. Se eu fosse você, não perdia essa. Clica no link da descrição e encomenda teu livro, tá bom? Um grande beijo para você, muita luz e até o próximo vídeo.